If you ever feel like you might need someone to remind you I still believe, so don't forget I'm not so far from home, don't forget I'm not so far from home, cause when it's you, my heart feels it too. E aí, censuradas, tudo bem? Vocês devem estar estranhando eu estar aqui hoje no lugar da Vicky. Hoje eu tô aqui porque eu vou fazer um passeio de flutuação no rio Sucuri. A flutuação é um dos passeios mais famosos aqui de Bonito, no Mato Grosso do Sul. E consiste num passeio que você vai é, flutuando, usando equipamento de mergulho. É, e você pode dar uma olhada na flora, na fauna que vive ali. Bonito tem várias opções de, de flutuação. Eu escolhi o rio Sucuri porque entrou em vários rankings mundiais, é um dos rios mais transparentes do mundo. Na verdade, ele é o rio mais transparente do Brasil e o terceiro é, da América Latina. Então acho que vai ser muito interessante. Aqui existem outras opções, várias outras opções de flutuação. Tem um passeio de flutuação no, no Aquário Natural, na Nascente Azul. Rio da Prata. No Rio da Prata. E eu escolhi esse aqui, então vou, vou estar levando vocês comigo para conhecer um pouco mais do passeio. Antes do passeio a gente vai fazer uma trilha, a gente já vai estar equipado com o equipamento de mergulho. E depois são dois quilômetros descendo a nascente do Rio. Eu estou bem ansiosa, é o passeio que eu mais queria fazer. E devido a condições climáticas eu deixei por último, porque muitas pessoas falam que é um passeio mais agradável de se fazer no sol. Mas mesmo que esteja chovendo, não tem problema porque como é uma nascente, a água não vai ficar turva. Mas vamos lá, escreve aqui nos comentários se vocês iriam nesse passeio, ou se vocês são do time Vic, que prefere ficar só olhando. E é isso, bora lá! Vocês não tem noção do problema que é para colocar essa roupa aqui nunca coloquei uma coisa mais apertada na minha vida é, e uma dica que ela deu é que o sapato tem que ficar folgado porque se ele ficar apertado e molhar vai fazer bolha